dessas ferramentas que Sou são super né? eficientes Isso. e você vai ter um resultado surpreendente de uma recuperação perfeita